Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao Combo Assessoria Robô Forex Trader. Meu nome é Misael Martins e talvez você tenha chego através da nossa página aqui, onde você pode ver alguns detalhes, ver informações a respeito desta assessoria, workshop, aula, como você achar melhor enxergar esse trabalho aqui. Mas nós preparamos algo com muito, muito carinho para você aqui e onde também mostramos alguns resultados de clientes nossos, OK? Ah, e também o que você vai encontrar e aprender em nossos combos de assessoria. Eu quero deixar muito claro que o robô que você vai baixar aqui dentro da nossa plataforma, ele é vitalício, okay? ele é teu para sempre. Você vai aprender como mexer com ele, você vai aprender como lidar, e hoje no mercado tem muitos outros robôs, então você já vai pegar uma base, já um entendimento é sobre como instalar, como configurar, como fazer tudo da forma correta, ok? Então, você entrou, você adquiriu o seu pacote, você adquiriu aqui na Eduz, ok? Então, eu quero mostrar para você aqui também, você teve acesso, você já teve acesso aqui à plataforma Nutror, você está aqui dentro você está vendo aí as suas aulas, eu quero ah, já de antemão dizer que nós estamos atualizando, tá? Estamos atualizando as aulas, estamos colocando mais aulas, ok? Estamos também com um grupo de WhatsApp para você ter, então, acesso e ter o seu um mês, seu 30, seus 30 dias de... A suporte gratuito lá no grupo ok então é muito simples você tá na plataforma no tror e você vai aqui é a minha página de, de construtor né onde eu faço as aulas onde eu coloco as aulas no ar tá bom mas você vai estar vendo né vai estar olhando esta página aqui você vai estar tendo, tá tendo acesso a esta página aqui aí no seu computador ok onde você vai poder estar tá enxergando então a todas as suas aulas, todos os seus tutoriais, ok? São 10 aulas aqui, Combo Assessoria Robô Forex trade um pouquinho sobre o pacote, e aqui você já inicia com visão geral, depois você tem mais quatro aulas aqui, como fazer cadastro na corretora, só clicar no título e já abre as aulas para você, ok? Comunicação remota, para a gente poder estar tá se... Comunicando, caso eu tenha que acessar a sua máquina lá no grupo de suporte dentro dos 30 dias para poder configurar alguma coisa, para eu poder configurar lá no seu robô instalado no seu computador, ok? Então, ele é espelhado no celular também, tá, pessoal? Então, ele é hospedado no computador, porém espelhado no celular. No celular você acompanha tudo, tudo, ok? Então, aqui mais uma, clicou aqui, mais... Plataforma MT4, instalação de robô, então você vai ter toda a parte de instalação, instalação da plataforma, instalação do robô, baixando os arquivos, os arquivos estão aqui, tá bom? Ou você pode estar pedindo os arquivos lá dentro do grupo também. Então é muito simples, pessoal, tudo, uh, tudo se resume a, primeiro nós vamos ensinar você a fazer seu cadastro na corretora, validou, deu tudo certinho, depois vamos ensinar você a abrir uma conta de operação, de negociação. Depois vamos ensinar você a instalar o seu robô, tá bom? Fazer a instalação completa e correta, ok? Aqui já tem aqui o meu instalado, ok? Ele tá aqui instalado, já tá. Aí hoje é sábado, então o mercado tá fechado, então não tá rodando, ok? O mercado de Forex, ele abre de domingo às 18 horas até sexta-feira, às 18 horas, ok? Então, é muito simples, é muito simples, você vai ter todo esse acesso aqui, todas essas aulas para você instalar o teu, para você começar a trabalhar com o teu. Vamos falar também sobre banca, sobre qual o valor que você deve estar colocando na corretora, como colocar o dinheiro na corretora, né? para você estar operando o seu dinheiro e ter, estar tendo resultados. né? Eu quero mostrar para vocês aqui alguns prints, de afiliados nossos, aliás, afiliados não, de clientes nossos que já trabalham com robô, né, nós temos aqui, ó, se você dá um pausa agora no seu vídeo, você vai tá vendo aí, ó, alguns falando aí que estão gostando, né, que na semana lucrou aí 2.9% em cima da banca dele, outro aqui, o robô de 10 mil já rendeu 5% em 13 dias, né? E assim vai, cada um tem uma experiência diferente, pois é uma banca diferente, é o mercado está em momentos diferentes, né? às vezes ah, beneficiando ah, um com uma banca X, o outro com a banca Y, mas tudo é uma questão de experiência e de, ah, e de paciência também para poder ter resultados aqui no mercado de Forex, o maior mercado do mundo do mundo, OK? Que movimenta 5 trilhões de dólares por dia, um mercado descentralizado e um mercado fantástico para iniciantes também iniciarem suas operações. Então você vai estar tá aprendendo tudo aqui. Quero dar as boas-vindas para você, tá bom? Entra no grupo, pode tirar as suas dúvidas lá no grupo, solicitar também os arquivos, tá? Eu vou mostrar para vocês na última aula aqui, clicando, eu já vou, se você já vai ter acesso aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui o link para baixar o pacote, tá? Então, você seleciona esse link grande aqui, onde está no Google Drive. Você vai acessar o Google Drive, tá bom? E vai estar tá baixando ali o, o, os pacotes, onde a gente dá dois robôs brindes e um robô principal que você vai estar tá usando, então, para poder operar. Ok, pessoal? Esse é um resumo ah, do nosso trabalho, um resumo é, do, que você, ah, do que você está adquirindo, como você ah, trabalhar com esse mercado, a forma correta, iniciando com robô de operações, ok? Então, eu espero que você esteja, então, gostando, tá bom? Dê o seu, a sua avaliação aqui também, quando você puder. Espero que você esteja gostando. E a gente se encontra lá no grupo para a gente falar mais, para a gente discutir, trocar ideia mais, ah, sobre esse mercado, ok? Vou ficando por aqui é, e eu espero que essa experiência seja fantástica para você, assim como está sendo para mim, que, que já trabalho com robô, que iniciei com robôs em 2019, né? e só com este robô que nós estamos trabalhando atualmente, com vários testes e várias coisas, nós já estamos há mais de um ano. Então, nós estamos trazendo para você um know-how fantástico, em cima dessa ferramenta, ok? Até o grupo, né? te aguardo lá, espero que você entre e se apresente e a gente se conheça lá, e curta todas as aulas que você encontrar, então, na plataforma Nutror, ok? Até o próximo vídeo, tchau, tchau!